E aí galera, começando mais um vídeo, estou aqui hoje em Itália, tô aqui onde fica os motorhomes, na praia, na praia da e é isso aí, está aqui o nosso amigo, está aqui a Melody, vamos fazer aquele videozinho bem legal hoje, mostrando aí essa vida aí de motorhome, e já vai deixando seu like, se inscrevendo e ativando as notificações. com os amigos, aqui a Kombi na estrada com o Malu, aqui é o motorhome vizinha a galera aí do motorhome, aqui ó, pelo litoral, bandarelho, é muito motorhome aqui, senhor vamos lá, vamos lá, vamos lá, tem mais aqui ó Pedição do dos do Tem mais aqui Tem Mais pra lá Vão lá Só ir na pizza É a janta, velho <risos> né? uh! É a janta, né? Tem que jantar, foi, né? uh! vai é coisa ah, boa O que que é, né? maionese, é. Queria, então? Vamo lá Mais uma vez, nossa amiga aqui Por causa do nosso amigo aí, o Marcos e a Kaká E é o nosso amigo aí do. Junior é. Moto Suicida. É. Suicida, né? É. Moto Suicida. É, é. é. é isso aí. Tá aqui a, a Melody. Olha ela aí. Apareceu. Olha que parceiro. parceiro. Tô aqui, parceiro. a Melody tá um pouquinho afastada e no escuro. No escurinho aí. Olha lá, lá, lá, olha lá, olha lá. Olha. Ó, oh. hum. <risos> chega sempre tá tantos Tá gostando, Alex, do, foi, do nosso tá? condomínio aí? Uma, uma vida, né? É uma vida, uma novos vizinhos sempre, né? Ah, <risos> então, vamos daí. Vamos daí. Alô, galera. Valeu, valeu. Prazer. Valeu. Valeu. Um aí. valeu. Valeu mesmo. Nossa, nossa,